Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esta noite na tua presença, mais esta oportunidade a qual o Senhor nos tem dado, pela tua infinita bondade, misericórdia, pela tua fidelidade. Senhor, eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continua, Senhor, conosco, continue nos ajudando, ajudando a Tua igreja, ajudando o Teu povo, fortalecendo aquele que está fraco, levantando aquele que está caído no caminho. Desperta, Senhor, aqueles que dormem. Meu Deus e meu Pai, faz uma grande obra na vida, no lar, na família do Teu povo. Faz uma grande obra, meu Pai, na vida de cada um. Visita aqueles que estão no leito de dor, aqueles que estão hospitalizados, que estão encarcerados. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão vivendo pelas ruas da cidade ao relento, porque não tem, meu Pai, onde reclinar a cabeça. Aqueles que estão vivendo em barracas, embaixo de viadutos, embaixo de pontes, embaixo de marquises, meu Deus tenha misericórdia, socorre essas pessoas, socorre também aqueles que estão. Internados Aqueles que estão encarcerados Os que estão nas casas de recuperação Nos asilos Oh meu Deus e meu Pai Tem misericórdia meu Pai Daquelas pessoas que vivem Meu Deus e meu Pai Ali na Cracolândia Aqueles jovens, tantos jovens meu Pai Perecendo, tantos jovens meu Pai Com as suas vidas destruídas Meu Deus tem misericórdia Estende as tuas mãos Sobre aquele lugar Sobre aquelas vidas que ali estão escravizadas Tira, meu Pai, aquelas vidas das mãos do inimigo Tira aquelas vidas das mãos, meu Deus e meu Pai, dos aproveitadores Coloque a tua mão, Senhor Tem misericórdia de cada jovem, de cada criança, meu Pai Que ainda nem cresceu, mas já está sendo escrava do vício Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo Toma a situação daquele povo em tuas mãos Mãos. Toma as autoridades constituídas, meu pai, desta nação em tuas mãos, dai a elas direção, dai a elas, meu pai, sabedoria de como lidar com aquele povo, de como lidar com aquela multidão, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus, coloca a tua mão sobre aquela situação, meu pai, e liberta aqueles jovens das mãos do inimigo, das mãos do, do, do poder do vício, da escravidão do vício, porque isso é escravidão, Senhor, mas a tua palavra diz que o Senhor pode libertar, porque se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres, por isso liberta, meu Pai, aqueles jovens, liberta aqueles homens, aquelas mulheres, meu Deus, tu sabes que ali tem homens e mulheres que já trabalharam, que já tiveram família. Ali tem homens e mulheres que já estudaram, que são formados, são, são advogados. Homens e mulheres, meu Pai amado, que, que têm, Senhor. Que, te, que tem ensino superior, Senhor e estão ali escravizados, meu Deus Tem misericórdia Coloca, Pai, a tua mão poderosa E livra, meu Pai, aquelas vidas Livra das mãos do inimigo, meu Pai Livra do poder das trevas Olha como as trevas têm invadido, meu Pai As cidades, os bairros, as ruas Têm invadido os lares, as famílias Mas o teu sangue tem poder para livrar Senhor, o teu sangue tem poder para proteger as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, meu Pai Os nossos idosos também, todas as classes, meu Pai, que estão ali sofrendo Todas as faixas etárias, meu Deus, coloca a tua mão tem compaixão daquelas almas, não deixa perecer nas mãos do inimigo Aquelas, aquelas vidas passam o dia e a noite, Senhor sem saber o que estão fazendo De tanto ingerir drogas Mas o teu sangue tem poder Tira eles da escravidão do vício Faz eles ter nojo do vício, Senhor Nojo da droga Meu Deus, coloca a tua mão e dá livramento para eles Em nome de Jesus, Senhor nós oramos por todas as mães que têm seus filhos viciados, que têm seus filhos, meu Pai, que estão no vício. E só o Senhor pode libertar, só o Senhor pode tirá-los, só o Senhor pode salvá-los, Pai, em nome de Jesus, visita eles. Em nome de Jesus, toca, meu Pai, no organismo deles. Faz eles tomar nojo do vício. Faz eles desistir desse vício. Tem misericórdia, meu Pai, eu coloco Coloca essas vidas nas tuas mãos Eu peço libertação Uma cura, um milagre A transformação de vida O um quebrantamento de coração Faz a tua obra, meu Pai, na nossa nação Tem misericórdia Dos nossos jovens Tem misericórdia, meu Pai Dos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos Aqueles que estão sofrendo Meu Pai, com a enfermidade maligna Aqueles que estão sofrendo Meu Pai, com a enfermidade incurável Mas não há Enfermidade que o Senhor não possa curar, não há enfermidade incurável para o Senhor, por isso, toca na raiz da doença, meu Pai, destrua pelo Teu poder e derrama sobre estas pessoas a bênção da saúde, a cura e o um milagre para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Eu oro pelos nossos irmãos, Pastor Pedro, Pastor Adilson, eu oro pela vida da irmã Valkíria, eu oro também pela vida da Bela, a irmã Bela, Senhor. Precisa do Teu socorro Precisa da Tua bênção Da Tua cura, do milagre Que só o Senhor tem poder para fazer Eu oro também pela vida do irmão Valdir, Senhor Eu peço a cura total e completa do irmão Valdir E também do irmão Ari, E de todos os nossos irmãos que estão enfermos Envia, meu Pai, a cura e o milagre nesta noite Entra com providência, meu Pai, com provisão, com livramento, com proteção ali na Tua casa. Faz ali a Tua obra, converta ali os corações, transforme ali as vidas, Pai, pelo Teu grande poder. E que só o Teu nome santo seja glorificado. Nós colocamos tudo em tuas mãos, Senhor. E cremos no teu agir, no teu mover. Faz tua obra na vida da Isabela, na vida do João Vitor. Envia, Senhor, a cura, o milagre de tudo que não provém de Ti e derrama a bênção, uma vitória que só o Senhor pode dar. Meu Deus, eu coloco todos e tudo nas tuas mãos coloco esta nação nas tuas mãos as autoridades constituídas desta nação entrego a ti Senhor faz a tua obra meu Pai Coloca a tua mão sobre o Brasil, porque o Brasil é teu, Senhor. Por isso, manifesta o teu poder. Faça a grande obra nesta nação, para a glória do teu nome. dá direção, meu Pai, ao teu povo. dá direção a esta nação, meu Pai. E faça uma grande obra para que o nome do Senhor seja glorificado. É o que te pedimos nesta noite, Pai. Entregando a ti as nossas vidas, os nossos lares, a vida dos nossos familiares e todos os teus servos e servas que estão comigo neste propósito que o Senhor estenda as tuas mãos sobre eles e os abençoe com toda a sorte de bênção e os que estão comigo também nos votos, meu Pai, que estão votando que estão participando através dos votos, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre eles e que o Senhor os abençoe que a bênção que eles estão precisando venha sobre eles venha sobre as suas casas suas famílias, eu te peço nesse momento e eu te agradeço tudo que o Senhor tem feito através dessa transmissão e através da vida de cada um. Eu entrego tudo a Ti, Senhor, e peço a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor.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 olhando somente para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E creia que a vitória vem para a honra e glória do nome do Senhor. Não desista dos seus entes queridos, mesmo que eles estejam passando por caminhos tortuosos. Lembre-se de que o Senhor ouve e responde a oração do justo. Então, busque ao Senhor de todo o seu coração e creia que o Senhor nosso Deus é poderoso para salvar, para livrar, para libertar e para transformar. Se coloque na brecha em favor da sua família, em favor da nossa nação, em favor do Estado de São Paulo, de todo o nosso país e creia no socorro do Senhor que fez os céus, que fez a terra que Deus te abençoe que Deus te guarde em nome de Jesus Cristo e se Deus é por nós Quem será operando mim? ele Quem salve Jesus. caiam mil ao meu lado Deus. dez mil à minha direita mas eu e a minha família não seremos atingidos, que Deus te abençoe que Deus te guarde te proteja, até logo mais a zero hora, quando estaremos novamente de volta, em nome de Jesus Cristo, fiquem na, na paz do, do Senhor, Senhor Jesus, Jesus.